Mais um documentário, bom rapaziada. Documentário de hoje eu vou falar sobre surf, rapaziada. Mano, é esse verão aí, rapaziada. Eu comecei a surfar, tá ligado? É, de body boat Para quem não sabe, body, essa daqui, essa daqui é um surf normal, né? Então tem de muita diferença. Uma a diferença é que a de, de surf demora, é mais difícil para pegar as ondas e tem que ter ondas específicas para pegar, tá ligado? Né, toda onda que você consegue pegar pra conseguir ficar de pé. Que tem muita aderência. Quanto ader mais, ader mais rápido, mais velocidade, mais aderência você conseguir pra você ficar de, de pé. E já de bola já se consegue pegar a marola do mar assim, tá ligado? Tipo, ah, as ondas estão quebrando, mas estão quebrando devagarinho. Já de bola você já consegue pegar essas ondas. E, mano, é bem engraçado. Tipo, até eu tô participando agora de um grupo de, de surf, tá ligado, que é muito da hora. A galera se reúne em um bar e, e fala sobre surf, ou sobre a zona ou qualquer tipo de gênero separado a surf, tá ligado. Rock, música, separado, tá ligado. É muito da hora e a gente vai tentar marcar um acampamento aí, só para ficar surfando aí.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 and this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living, I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for, how you gonna move for you... oh, é muito da hora, tá ligado, quando você começa a surfar e você sente a energia do mar, tá ligado mano, é muito da hora, teve um dia ali que eu tava surfando, acho que foi antes de ontem mesmo Sábado, foi sábado. Eu tava surfando e tava surfando sozinho e até meu primo veio pra, tá ligado, pra gente surfar junto, mas só que ele começou a querer surfar de bico, tá ligado, então a prancha de, de bico normal. E não tinha onda pra ele, mas tinha onda pra, pra Bore, tá ligado, porque tem dias que o mar tá pra bo só para bora e tem dias que o mar só tá pra, pra prancha de bico, tá ligado? Que é a prancha de normal. E, mano, depende muito, muito do tempo, é, a, a lua interfere um pouco, tá ligado? Se a é lua cheia, o mar fica, a maré não fica cheia, tá ligado? Então é muito difícil surfar na lua cheia, pelo que eu percebi, tá ligado? Esses dias aí, esses últimos dias aí deu lua cheia e... Não teve onda, tá ligado? O mar ficou completamente liso, mano. Porque tudo interfere no mar, tá ligado? Ah, o vento, ah, o aquecimento também muda muito, tá ligado? Se tá muito frio, tá muito calor, não, não interfere muito, mas... O que mais muda é a, é a, a formação da rua e, e os ventos, tá ligado? O melhor, melhor, melhor tempo que os surtistas usam também para Pra surfar é, é o vento leste, tá ligado? O vento leste ali é muito bom porque as ondas ficam perfeitas, tá ligado? Então, geralmente aqui no sul a gente não tem muito, muito esse tipo de, de onda, tá ligado? Mas ainda dá pra... ainda tem algumas ondas boas, muito boas, tipo Praia Brava, é, Atalaia também é um, um ótimo lugar, Mariscal também. Mariscal é mais ondas médias, mas não são tão boas para pegar tubo, tá ligado? O tubo é quando você entra dentro da onda e sai, tá ligado? Então é bem difícil, só quando tem um temporal, assim. Ah, tem, tem um temporal e aí as ondas começaram a ficar enorme, tá ligado? É... Uma... Uma referência que deu, é... acho que deu um Ciclone aqui em Canto Grande, eu tava no dia e comecei a filmar as ondas Mano, as ondas estavam para dois metros de para cima, tá ligado? De altura, mano. Estava muito grande e muito forte também. Para quem, quem quer começar a surfar, padrão, eu recomendo vocês surfarem é, ondas pequenas, um lugar que dê pé pra vocês, pra vocês se acostumarem com o mar, pegar, é, pegar o jeito do mar, como é que ele funciona, se ele tá puxando, se ele não tá puxando, pra não se apogar, tá ligado? Porque tem muito isso. Eu surfo nesse mar de mais desde uns 10 anos, mano. 10 anos já surfei de noite, já surfei de, de tarde o melhor dia que eu já surfei foi quando eu fui sozinho é, meu primo foi junto, mas ele não foi surfar porque não tinha onda então pra ele não tinha onda, eu fui de bode mano, tá ligado quando o sol tá, o sol tá se pondo aí desse lado aqui tá sem sol nenhum só que o sol tá refletindo, a onda passa e o sol fica refletindo nas ondas, de, de vem a maresia do mar, assim, muito louco, mano. Foi um dos melhores dias ali que eu surfei, tá ligado? Obviamente vão ter outros que vão, vão ser bom também, e vão ser mágicos também. Mas, na moral, foi muito foda esse dia. E eu quero começar a gravar pra vocês. Eu optou a o GoPro também pra gravar, mas eu tô com medo que ela caia, tá ligado? Eu tô tentando aprender um pouco é, como me posicionar na prancha, porque às vezes você... Toma um caos e você gira, tá ligado? Teve até um caso ali que eu tava... Que o mar tava, começou a ficar muito forte, tá ligado? Muito, puxava muito, tá ligado? E quando o mar puxa, é perigoso porque você pode cair numa... uma bacia e você não consegue mais sair, tá ligado? O que você tem que fazer é ficar na prancha, ficar de boa, deixar... A onda levar você, tá ligado? Porque não, não adianta, você não, não luta contra a onda, você deixa a onda fazer o trabalho, tá ligado? Porque... Se você lutar contra a onda, você vai acabar se é afogando. Hey, dad disseram: stay away from that boy. He is bound for trouble.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 you are my first and final truth when i lose my grip i reach out for you i choose you in this life or the next you are my first and final You wanted more, I was afraid You're my best friend, what if that all was to change But you calm me down like you often do You said we're good together, and you know what, it turns out that's true Bom, rapaziada, estamos aqui com o Big Jay aqui do surf, rapaziada, né? e ele vai dar uma entrevista aí falando o que o surf representa pra ele. Dali rapaziada, é uma pergunta o que, que o surf representa pra mim, é, na verdade o surf pra mim representa a vida, né que é um esporte que a gente tá sempre em contato com a natureza, um esporte muito saudável, né? um esporte muito bom de praticar e que nos dá vida, né? Ele é o melhor remédio para qualquer problema, para o estresse, qualquer coisa que tu estiver passando na tua vida, o surf vai te dar uma, uma harmonia, né? vai te estabilizar. É... É um esporte que eu sou muito grato de poder praticar e também de poder passar os ensinamentos para os meus alunos, né? E aconselho todo mundo, principalmente quem trabalha muito mente dentro do escritório, a, a também vir praticar esse esporte, porque vai fazer muito bem para a saúde mental de vocês, né? O surf é tudo de bom, né? no final o, vício se torna, o surf se torna um vício e é um vício bom, né? porque é um vício saudável. Né? É Tão bom praticar o surf que acaba se tornando uma coisa viciante. assim, né? Eu acho que é isso aí, eu acho que o surf para mim representa a vida, né? representa essa conexão que a gente pode estar junto com a natureza, até porque a gente precisa 100% da natureza para poder praticar o nosso esporte, né? o que gera as ondas são os ventos, a gente precisa de uma qualidade da água para poder surfar, são vários fatores, todos eles ligados à natureza, né? e é isso aí, é... é muito importante que quem também estiver começando no surf agora, já levar uma consciência assim, ó, que o surfista ele tem, que ter, tem que ser o melhor amigo do meio ambiente ele tem que dar o um exemplo para as outras pessoas, né? porque como eu já falei, a gente depende 100% da natureza para, para poder praticar o nosso esporte, né? então a gente tem que ser o melhor amigo dela e tentar passar isso também para as outras pessoas, né? como eu também sempre oriento meus alunos, as pessoas que vivem em minha volta, aqui, para a gente se unir e ajudar, né? preservar todas essas belezas naturais aí que estão em nossa volta aí, que a natureza nos proporciona. Né? Mas é isso aí, um forte abraço aí no coração de todos aí. Bom, rapaziada, esse foi o documentário, rapaziada, foi bem diferente do, dos últimos documentários, tá ligado? Foi um documentário que eu sempre tive curiosidade de fazer, tipo, de entrevistar a pessoa e a pessoa falar sobre a, daquele determinado assunto, tá ligado? Então é bem da hora. Curti demais. Foi um pouco estranho porque não é um documentário que eu tô acostumado a fazer, então é, foi meio estranho e meio, meio bom ao mesmo tempo. É uma mistura de, de sentimentos. Mas é isso aí rapaziada. Se vocês gostaram, mano, deixa o um like aí, mano. Demorei umas semanas aí para fazer o um documentário, porque eu tive, eu tive que ter um pouco de calma ali, porque não é fácil fazer, não é fácil assim, Encontrar as pessoas certas pra fazer, tá ligado, então... Então é isso aí rapaziada, se vocês gostaram mano, deixa o um like aí Vou é, vou estar fazendo mais vídeos sobre surf Se vocês gostarem bater uma meta aí, vamos tentar bater 30 likes aí Eu acho que é, é uma meta muito boa e muito fácil, muito difícil e muito fácil de ser alcançada, mas... Se bater essa meta aí eu trago um vídeo mais profissional ainda é, gravando o formato das ondas embaixo, tá ligado? É um bagulho que eu sempre tive curiosidade de fazer. E, e gravando mais com o pessoal de determinado lugar também, é, de, tipo lá, o pessoal que surfa também, entrevistando o pessoal que surfa, é, o que eles acham sobre o surf e qual que é a, a relação do surf pra eles. E é uma coisa muito da hora que seria legal de eu fazer. E é isso aí rapaziada, se vocês gostaram deixa o like aí, 30 likes é a meta é... Se vocês baterem a meta eu trago aí pra vocês Tamo junto, até o próximo vídeo Tamo junto, até o próximo vídeo, fui!